Atenção o vídeo a seguir é livre para todas as idades, porém não estamos copiando ou plagiando nenhuma outra obra de outro artista, mas sim homenageando. Todos os direitos são reservados aos seus autores. O canal Gabriel e Outo Brasil não quer créditos, porém quer seu reconhecimento e nada de críticas erradas nas quais nos colocam em situações fora do comum, meu muito obrigado pela sua atenção, tenha uma excelente sessão e um bom dia, tarde e noite. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso?